Para receber as notificações, assim que quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Vem comigo, é rapidinho, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, meu povo, fazer... O nosso vestido Marisol. Vestido fácil de fazer. Bem facinho de fazer. Você que gosta de roupas pet fácil de fazer, básico. É o ideal. Ele fica lindo e é bem facinho de fazer, tá? É, estilo o nosso vestido boneca, né? Que foi sucesso aí esses anos, né? Tá sendo até hoje o pessoal pede o pessoal compra né é um, uma modelagem de um dos nossos cursos a vestido boneca então é esse estilo aquele né cheio de glamour simples mas lindo né então o que a gente vai precisar a gente vai precisar de quatro botãozinho tá quatro botãozinho pode colocar uns botões mais chique né eu tinha esses aqui é esse que eu vou usar tá a ah, vamos ah, precisar dessas, ah, desses bordadinhos aqui, né? Dessas gregas aqui, tá? Pra gente tá franzindo, né? Vamos precisar disso aqui. E o tecido que eu tô usando aqui é suede, mas você pode tá usando tricoline, pode tá usando outro tecido, tá? Ah, a dica que eu dou é vocês usarem... Um, de uma cor só, né? eu tecido de uma cor só. Eu até fiz um aqui, ah, florido. Porém, já que o avesso é de outra cor, deu trabalho pra fazer aqui, né? Na frente. Eu tive que elaborar um jeito pra fazer aqui na frente, né? Dobrar de outra forma. Então, o modelo ideal é de uma cor só, tá? Então, bora lá fazer a nossa peça, tá? A sainha você vai cortar duas vezes cortada aqui, tá? Ó. Ela não é dobrada, ela é cortada aqui duas vezes, tá? A, a frente é uma vez dobrada, tá? Essa aqui é as nossas alças duas vezes. E esse aqui é as nossas costas, tá? Duas vezes, tá? Cortado aqui. Ela tem aqui os risquinhos, né? Aonde é pra dobrar. Então, você vai fazer pique, tá? Vou fazer o pique aqui em cada risquinho, pra você saber. Onde é a dobra dela certinho, tá? Ó, tá bom? Então, esses são os nossos moldes, tá? Bora fazer ele, então. Você vai usar elástico também, tá? O elástico, qual o tamanho do elástico, né? A alça tá aqui. Você vai pegar a metade da alça, tá? Ó. Metade da alça. E um dedo a mais aqui, tá? Tá? Ó, metade mais um dedo. Esse é o tamanho do elástico que você vai usar, tá bom? Dois elásticos, tá? Dois elásticos. Ok? Então, esses. E o um nosso babadinho aqui, a gente vai... Medir assim. Vamos lá, ó. A medida aqui da nossa, da nossas costas, hum, o dobro, tá? O dobro da medida da, das nossas costas, porque a gente vai franzir ele. Então, a gente vai usar dois também, tá? Ó, vamos usar dois. Então, sempre você faz... Essas medidas, e daí não tem erro, ok? Então, esses são os materiais que a gente vai usar, tá? Ó, então, aqui as costas, duas vezes, né? Aqui a medida das costas, tá? Duas vezes medida das costas, duas, duas gregas dessa aqui, tá? O elástico você vai medir aqui a nossa alça. Metade da alça, mais um dedo, dois elásticos também, tá? Aí, a alça aqui, e os botãozinhos são quatro botões, que é dois para a peça e um para pôr na saia, tá bom? Então, esses são os moldes que a gente vai usar. Bora pegar a nossa grega aqui e vamos franzir ela. Aqui, já franzimos uma, vamos franzir a outra agora. Aqui, franzimos as duas, tá aqui franzindo, tá? Agora, vamos pegar a nossa parte da frente aqui. vai fazer vai pregar o nosso grega aqui ó na, prim, na, na no último pique tá ó que é daqui até aqui tá vamos pregar aqui certinho tá A gente faz pique em cima e embaixo, pra gente seguir retinho, tá? Mesma coisa a gente vai fazer com a outra peça, tá? O último pique aqui, ó, a gente fez pique aqui, último pique a gente fez. aqui, né? Pra não sair do lugar. E aqui a gente vai... Agora, a gente vai dobrar aqui, ó, uma vez aqui, e vem até aqui na nossa prega que a gente acabou de pregar. E aqui, a gente vai passar... Passar ao costumelho. Vem na pontinha. mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Vai dobrar uma vez aqui e vai vir sobre a nossa nosso babadinho aqui que a gente pregou na pontinha. É só seguir os piques ali, não tem erro, tá? Assim, depois a gente vai colocar os botãozinhos aqui, tá? São três botãozinhos aqui. Esse que eu tô fazendo é tamanho quatro, porque é pra sofrer, ok? Então, ficou assim. Vamos pegar a nossa frente agora. frente é a seguinte nós vamos até na overlock e vamos dar uma limpeza aqui na nossa frente e nas nossas alças tá já voltamos a nossa frente aqui a gente vai né a gente deu a limpeza aqui no overlock como a gente fez também nas alcinhas a gente vai dobrar aqui para fazer a bainha da nossa frente tá Se você quiser colocar um elástico aqui na barriga, também dá. Assim. Agora, a gente vai pregar a nossa frente aqui nas nossas costas, tá? Tá? E agora esse lado aqui. Assim. Vamos no overlock depois. Passar uma limpeza aqui também, tá? Mas por enquanto tá assim. Vamos pegar as nossas alças. Reserva isso aqui. Vamos pegar as nossas alças. Tá? Né? Nosso elástico e bem no meio aqui a gente vai passar uma costura no nosso elástico, ó, puxando ele, tá? Assim, aqui, ok. Vai lá. Uma coisa a gente vai fazer com essa outra aqui, tá? Bem no meio. E vamos puxar até aqui, opa. nossas estão prontas Mas, olha só reserva vamos pegar a nossa saia e vamos até no overlock dar uma limpada nessas saias também tá vamos passar um overlock aqui nas, du nas duas peças tá e vamos aproveitar e já passar overlock aqui dos lados e aqui né debaixo do ombro aqui Pra, pra gente dar uma limpada também. Aqui, passamos overlock em tudo, em tudo aqui, tá? Aqui dos lados também, tá? Passamos nas nossas sainhas também. Vamos fazer a bainha das nossas saias e franzir elas, tá? Então, bainha, dobra aqui e vai... Não é é feita, vamos dobrar aqui, tá? Ó. Mais ou menos do mesmo tamanho, não precisa ser o mesmo, o mesmo tamanho, tá? Mas, que combine. E vamos passar. Tá bom, mesma coisa. A gente vai fazer com o outro, tá? Ficou assim, agora a gente vai franzir a nossa sainha, tá? vamos ver aqui como é que o tamanho que vai ser, a gente pega aqui do começo e vai até aqui, é isso aí. Vamos fazer a mesma coisa com a outra, tá? Vamos pregar aqui as nossas sainhas, tá? Assim, vamos fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Agora, a gente vai fazer a bainha debaixo do braço, tá? Ficou assim as nossas saias, tá? Depois, a gente vai na overlock, passar o overlock pra dar um acabamento nelas, né? Agora, a gente vai fazer aqui, ó, bainha aqui, tá? Ó, vamos dobrar aqui, tá? E vamos vir fazendo a bainha aqui tá? Coisa do outro lado, Vamos aqui costura com costura aqui. Ficou assim. Agora, vamos pegar as nossas alças e vamos pegar aqui. Pegada aqui as nossas alças, nós vamos prespontar aqui. Jogamos a costura para baixo aqui e vamos rebater aqui a nossa. Costura. Assim agora vamos pegar a nossa alça aqui, tá? Um dedo depois aqui, tá? Ó, alça aqui, alça tá assim, você vai dobrar ela assim, tá. Aqui. Um dedo um depois mede um dedo ali. E yeah. aqui. Assim. Mesma coisa aqui, tá? A alça tá assim, a gente vai dobrar ela assim, tá? Um dedo depois, e a gente vai pegar aqui. Eu gosto de aparar bem, mas vocês não precisam fazer, tá? vai passar um três quatro. vai ficar assim. Mesma coisa, a gente vai fazer aqui, tá? Agora, eu vou na overlock pra dar um acabamento aqui na saia. Aqui. E já volto, tá? Passamos aqui. Agora, a gente vai espontar aqui, dobrar essa costura pra cima aqui, né? Pra gente fazer um ponto, um acabamento aqui, ó. Vamos dobrar aqui. Ó. E aqui a gente vai da costura Aqui do lado, a gente rebate a costura também. Mesma coisa a gente vai fazer com, essa, com esse lado aqui, tá? Aqui a gente já vai começar com a nossa peça do lado. Joga a costura pra cima aqui e bem igual a gente. O nosso vestido Marisol tá quase pronto. Agora, o que a gente vai fazer, a gente vai pegar os botãozinhos e fazer as casas as casa aqui, né? Vamos pegar os botãozinhos aqui. Esse é um tamanho quatro que é pra minha Sofia vai colocar um botão aqui e um aqui vamos por esses botões fazer as casinhas, né? Aqui eu já peguei esse botão, agora eu vou medir aonde que é os, as nossas casas. Vou lá fazer a casinha dos botões e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Gente, olha que lindo que ficou essa peça. Olha só. Esse é um tamanho 4, tá? O ficou. Com a peça perfeita... Fresquinha agora, pro verão, né? E uma peça fácil de fazer. Uma peça bem facinho de fazer. Eu amei o resultado, gente. Essa peça ficou maravilhosa. Então, como eu disse, você pode fazer de uma cor só, né? Uma cor lisa, como a gente fez aqui. Mas, caso você não queira fazer de uma cor lisa, queira fazer floreadinho de cor, você... Também pode fazer. Ó, esse aqui, que bonito que ficou também. Olha só. Esse é um tamanho 3. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet, bora arrasar aí. Tá? E se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim.